Hum, tá comendo pipoca, tá comendo, já tem um negócio no dente. <risos> Oi, eu sou o Cup, E você sabe o que são pessoas aromânticas? Se você achou que, um, é um tipo de assexualidade. Dois, são pessoas frias que não têm sentimentos. Três, são pessoas que não gostam de roma. Você está errado. Mas calma, eu vou te ajudar com isso. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever, caso você se interesse no canal. Quando as pessoas estão falando em sexualidade, a gente sempre está falando de heterossexualidade, homossexualidade. O foco é sempre nessa questão. Sexo. Não. Atração sexual. Mas é importante lembrar que este não é o único tipo de atração que nós sentimos. Nós somos seres muito mais complexos. Mas um tipo de atração que você sabe que existe, mas que você talvez nunca tenha parado para é, a encarar dessa forma, é a atração romântica. Enquanto a atração sexual é aquela que te causa o desejo, a vontade pelo ato sexual com outra pessoa, a atração romântica é aquela que te faz se apaixonar, querer estar e manter um relacionamento amoroso com alguém. E a gente sabe que amor e sexo não estão necessariamente atrelados. As pessoas estão constantemente procurando por sexo sem amor, e os assexuais estão aí pra provar que existe amor sem sexo. Mas assim como tem orientações sexuais, existem orientações românticas. A gente geralmente já induz a romanticidade de alguém pela sua sexualidade. Homossexuais são homorromânticos, heterossexuais são heterorromânticos. Mas e se a pessoa não se atrai romanticamente? Tcharam! Arromânticos são pessoas que não sentem atração romântica É a negação da romanticidade Assim como a sexualidade, ou eles não sentem nada Ou sentem muito pouco Ou sentem momentos muito específicos Bem, <risos> é literalmente isso É realmente simples de entender Agora vamos para alguns equívocos que as pessoas têm sobre pessoas arromânticas o primeiro deles, e o que eu mais vejo, é o de achar que a romanticidade é um tipo de assexualidade, que um assexual também não sente atração romântica, e isso não é verdade. Achar que quem é assexual também é arromântico, então assexuais não se apaixonam. Só porque você é romântico não quer dizer que você é assexual. Você pode sentir atração sexual, querer pegar e fazer oba-oba com todos os ossinhos da sua cidade, mas mesmo assim não sentir atração romântica. São coisas diferentes. Mas a coisa é que você também pode ser assexual e arromântico ao mesmo tempo. Mas aí você é essas duas coisas, não é que você é um porque você é outro. Além disso, só porque alguém não sente atração romântica não quer dizer que ela é uma pessoa fria, calculista, apática. Essas pessoas têm emoções como quaisquer outras. Ah, e só porque uma pessoa está numa fase que ela não quer um romance, não quer dizer que ela seja romântica. Existe a diferença entre você não querer se envolver num relacionamento, você não querer se envolver com um amor agora, por N motivos, e de você não sentir a atração romântica são coisas bem diferentes e algumas pessoas se confundem com isso. ser romântico não é um estilo de vida e por último não é porque alguém é romântico que essa pessoa não ame ou não saiba amar porque é diferente por exemplo o amor que você sente pela sua família por alguém que é muito próximo a você seus amigos mais próximos do que o amor que você sente pelo seu namorado, por alguém que você se envolve romanticamente, por um amante. Esses amores são diferentes e a gente tá falando do amor romântico, não desse amor fraterno ou de outros amores. E enfim, recapitulando então, existe atração romântica. Que é diferente de atração sexual. São tipos de atrações diferentes. E uma pessoa que não sente atração romântica é a romântica. Simples, simples, simples. É muito simples. É muito fácil de entender. Claro. Mas eu ainda posto que vai ter gente que vai ficar tipo. <risos> Nisso. <risos> Enfim, eu espero que eu tenha te ajudado a ter sobre o assunto. Eu fico meio assim fazendo esse vídeo aqui porque eu não sou arromântico, então eu não tô falando como alguém que tem própria experiência sobre o assunto, apenas alguém que conhece o assunto porque tá sempre na comunidade ali e já leu bastante sobre e já viu pessoas que estão falando sobre isso. Então me diga aí nos comentários se você que é arromântico, se você se sentiu incluído por esse vídeo, se não, diga aí nos comentários também o que mais você gosta, acha que deveria pontuar. que Seria importante para as pessoas saberem sobre a romanticidade. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Pode virar um vídeo, quem sabe. Eu sou Apenas Cup em todas as redes sociais. Recomendo especificamente que você me siga no Instagram, porque o meu Instagram é bem... Eu me dedico bastante para ele. Eu gosto do bastante do Instagram. Dito isso, até mais. Eu tenho para o final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido